E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje galera Mais um vídeo daqueles épicos de sobrevivência, o negócio é o seguinte Eu tô aqui em alto mar com o Franklin E além de pescador e marinha, essa galera que trabalha ali no mar Eu sinceramente não sei qual é os empregos que tem para a galera que trabalha no mar, né? Tem aquela galera também do... De petróleo, etc. Então, deixa aqui nos comentários. Porque, sinceramente, eu não sei qual o emprego que o Franklin tá. Mas ele está aqui no mar. Esse empregado, olha a roupa aí, ó. Tá de noite. E nós estamos aqui. Como você observa, tá, um po... tá, tá chovendo. Tá chovendo daqueles... Olha a água, mano. A água tá um pouco realista, velho. A água tá realista. Não tá aquela chuva forte, mas o mar tá um pouco agitado. Olha como vocês podem ver aí, ó. Tá bem agitadinho, ó. Enfim, nós vamos ter que passar a noite aqui. Um pequeno tremor. Peraí, eita. Calma, calma, calma, calma, calma. Isso, fica deitado aí. Tá tremendo um pouquinho. Um pouquinho só. Ih, tá balançando demais o barco. Caraca. Beleza. Beleza, parou Parou, parou Caraca, que que foi isso, mano Eu escutei um barulho e um tremorzinho Pequeno tremor, nossa, a água tá Segura aí, irmão, segura A água tá meio, sei lá, velho Tá parecendo que Tá meio, não sei, mano Eu Acho que por questão de segurança Acho que é melhor Voltar, hein Vou tentar entrar em contato aqui com a central Dizendo que o mar não tá tão legal e eu vou voltar, hein, galera. Eu vou voltar porque isso pode dar algum problema. Vamos lá. Esse barco é lento, mano. É lento demais. Não para de chover, cara. Galera, é o seguinte, mano. Eu tava indo... Pra... Nossa. Galera, eu tava indo embora... Olha só o tamanho das ondas, mano As ondas começou a ficar Meu Deus bo... Nossa, olha o tamanho Eu não tô conseguindo Guiar o barco, velho Caraca Nossa, olha a água, mano Vai afundar esse barco Meu Deus do céu Ai, meu... peraí, peraí, peraí, vai virar o barco Vai virar, vai virar Ih, caramba, segura, segura, segura, segura, segura Segura, segura. meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai. Caraca Cara, eu tive que sair, tava balançando muito lá dentro Segura, Franklin Eita. Caraca, vai virar, vai virar Segura, segura Meu Deus, porque essas ondas estão desse tamanho Opa, opa Segura aí, segura aí, vai Vamos lá. Caraca! Vou cair na água. Vai virar, vai virar. Pinha, nossa! Segura, Franklin. Oh. Mano, não tô conseguindo segurar, velho. Pri, pri, prita. As ondas são muito altas. As ondas são muito altas. Cara, o que que tá acontecendo, véi? Vai. Segura. Segura. Minha nossa. Cara, ainda bem que eu consegui ligar pra, pra central, véi. Se acontecer alguma merda lá, eles vão vir me buscar. Nossa. Peraí, levanta. Ih, vai virar. Vai virar. Não. Não. Virou o barco Virou, virou, virou E agora, mano? Levanta Vai, vai, vai, vai, vai O barco virou, o barco virou Vamos tentar ficar em cima Minha, nossa, velho, Eu tô no meio do mar, O meu barco virou, cara Jesus Aqui, aqui, ó Tem um sinalizador Vamos pedir ajuda Vamos pedir ajuda, galera, cara Nossa, os caras que tava comigo Morreu tudo, véi cara que estava comigo já era, cara Que hora que, que, hora que é, véi Duas horas da manhã, mano Não sei quando que os caras vão vir ajudar, galera Tem que esperar amanhecer Com tentar sobreviver aqui, mano como é que eu vou? Mano, não tem, nem, não tem nem como. Se acontecer alguma tragédia, algum desastre natural. Nenhum barco vai chegar aqui. Só se for um helicóptero, mano. Talvez um helicóptero consiga me dar um help aqui. Mas até nisso véio, é difícil, cara. Olha, a água, a, as ondas são muito altas, mano. Muito alta mesmo. Vamos aguardar aqui e esperar alguma... Eu tô escutando barulho de helicóptero. Não sei se vocês estão escutando. Tô escutando barulho de helicóptero. Espero que seja alguém vindo me buscar, mano. Galera, ó, tá amanhecendo. Até agora nada, mano. Vou jogar outro sinalizador. Ui, não cai não, não cai não. Nossa, a cidade tá perto. A água tá mais brava ainda, parece. Jogar mais um, Eu preciso de ajuda, cara Tô sem comida, sem água Como que vai sobreviver No meio do mar, assim Não dá pra beber essa água salgada Ih, caiu aqui, mano Caraca, as ondas são muito fortes, mano Tão altas, olha isso Ih, segura, segura, segura Vamos lá, respira fundo Vai vir ajuda, galera Vai vir ajuda Minha nossa senhora dos mares, do socorro, me ajuda, manda alguém, manda alguém. Cara, que hora que é, mano? Quase 6 horas, já tá claro aqui no jogo. Vou jogar para lá, não é possível que ninguém tá vendo, mano? Não é possível? Deve ter dado alguma merda, alguma, algo muito, muito, muito ah, ruim deve ter acontecido para até agora ninguém vir me ajudar. Sendo que eu avisei os caras pelo rádio antes. Quando começou a água ficar meio braba. E eu tô aqui com esse sinalizador e nada, mano. E essas águas estão malta assim, velho. Uh, segura, flanquei. Segura, volta, volta, volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Aí. Só, olha aí, o resgate... Chegando até que enfim. Olha só com essa boia salva-vidas. Mano. que aconteceu? Vocês vão saber. E se é. Ó, oh, acho que é ali, hein? Tá ali, ó. É um barco virado? Peraí, peraí. Ó. É aqui? É aqui, é aqui. Deixa eu ver se tem sobreviventes. Opa, parece que eu tô vendo alguém. Ih, tem um ali, tem um cara ali. Ali, ali, ali, ali. Olha o cara cenando ali, ó. Vamos tentar jogar boy aqui pra ele pegar ele, hein. Deixa eu ver quem é. Só tem uma pessoa? Só uma pessoa só. Vamos tentar jogar aqui, ó. Opa, joga, joga, joga Nossa, caiu quase em cima Do, do, do rapaz Chegou, ajuda Caraca, a boia tá em cima, peraí, peraí Calma aí, seu helicóptero Vamos lá, vamos tentar sair daqui Caraca, será que dá pra entrar aqui, mano? Peraí, peraí, peraí Tenta entrar Será que dá pra entrar? Essa faca da mão Antes que fura a boia Ui, peraí Você tá entrar ali, galera Meu Deus do céu, ah Não, boia, volta aqui, volta aqui, volta aqui O que que é isso aí? É uma rápida de salva-vida? Dá pra entrar nisso? Ver se a gente consegue Aí, entramos Caraca, moleque Agora... Que isso? Funciona? Tô ouvindo um barulho de motor Vou ter que esperar o cara do helicóptero me pegar aqui, mano. Esperando o cara do helicóptero me pegar. Ei, aqui, ó. Nossa, pra... a água tá me levando longe. Eita, volta. Meu Deus. Cadê o cara do helicóptero? Helicóptero não, helicóptero. Ele, ele, helicóptero. Nossa, você tá me levando aonde, Água. Caraca, a onda tá me mandando embora, velho Peraí, peraí Vou um pouquinho a câmera Mano, o que, que tá acontecendo? Cadê o cara do helicóptero? Onde eu tô indo? Oh my goodness Olha onde eu tô, cara Olha lá, olha lá, olha lá, ali, ali Minha nossa, peraí E agora, Jesus do céu, olha lá, mano. Ele me levou pra mais longe. O cara do helicóptero deve vir perdido, mano. Só pode. Só pode. Isso aqui, mano, tá com barulho de motor, mas não tá, não tá indo pra frente. <risos> Caraca, que tragédia que aconteceu, mano. Vamos aguentar aqui, galera. Vamos aguentar. Vai dar tudo certo. O cara deve estar tá procurando. Ele deve estar tá sozinho, mano. Certeza. Galera, ó. Eu acho que... Eu acho que eu consegui encontrar ele. O duro vai ser pegar nessa onda, velho. Caraca, tá alto demais a água. Ali, ali, ali, ali, ali, ali, Caraca. Mano, a água tá levando ele pra longe. Olha o tamanho das ondas. Que... Peraí, peraí. Nossa, vai ser difícil resgatar ele aqui, cara. Tem que ser muito piloto, hein. Tem uma onda dessa daí batendo no helicóptero, já era. Hum. Vamos lá, vai, vai dar certo Vai dar certo, vai, vai, pegou Engatou uh. Vamos levar ele, velho Olha o tamanho da água, véi o Tamanho das ondas O que que aconteceu Vamos levar ele, vamos levar ele A água tá bem alta, mano Será que aquele tremor ocasionou não sei, um tsunami Um, sei lá um Desastre natural Ó, o barco tá ali, ó Onde ele virou Por isso que não veio um barco, galera tem um helicóptero com uma boia Porque como é que ia andar de barco nessa situação Se aquele tinha virado Olha isso Será que tem mais sobreviventes aqui? No meio da cidade? Caraca, aquele prédio, velho, em construção A Água tá azulzinha, né, mano Bem bonita Aqui, ó, o estacionamento Praticamente o centro de Los Santos Está tomado pela água Aí Caraca, moleque Já viu Los Santos assim? Mas cuidado pra não bater esse helicóptero. O copo tá estranho, velho. O barulho dele tá bugado. Olha só, cara. Minha nossa. As ondas só dá pra ver quando tá perto. Sobe, sobe, sobe, sobe. Olha isso. O centro de Los Santos. A parte do aeroporto inteirinha foi inundada. Aqui também, ó. Centro aqui. Vamos ter que achar um lugar aqui pra pousar, velho. Olha aí, ó. O Basing Bank, tu. Nossa, mano. Peraí, peraí, peraí, peraí. Calma, calma, calma, calma. Eita, calma, calma. Peraí, peraí, peraí. Eu tô. Não, tô voando num lugar perigoso. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui e levar o Franklin. Vou levar o Franklin embora. Que é o funcionário da empresa aí, ó. O cara mandaram o um helicóptero pra salvar ele, velho. Os outros nem sei pra onde foi parar. Provavelmente morreu. Olha aqui, mano. A água onde chegou. Ó, quando a gente chega mais embaixo dá pra ver que as ondas estão bem altas, ó. Olha isso, mano. Que louco. Caraca, olha isso. Pera aí, aqui é a casa do Michael, né? Ali em cima, quase chegou na casa do Michael. Aí, ó. Ah, olha onde a água tá, cara Ó, pegou toda essa parte aqui, ó. Ó, ó Olha só Aqui A parte mais alta ali tá de boa Caraca, moleque Tem muito prédio inundado aí, mano Submerso E a parte do cemitério Chegou até a parte do cemitério Bom, enfim, galera Temos um sobrevivente. Um guerreiro. Vai escrever um livro, provavelmente. Ficar rico e dar palestra. Falando a respeito do acidente, da tragédia que foi o tsunami em Los Santos. Olha isso, velho. Vamos lá, vamos... A água tá... Ó, oh, água aqui, cara. Tá até aqui, ó. Aqui tá bem ralinha. Essa parte aqui tá ralinha. Tem que pousar em algum lugar que... Mas... Que buenas. Bom, vamos levar para um... Um... Pouso de decolagem, né? Que era o, o... Qualquer... O aeroporto do Trevor. Vamos levar, porque senão aqui não pode pousar. Ainda mais com uma boia dessa, velho. Provavelmente esse helicóptero aqui vai fazer mais resgates. E é isso. Vamos lá, vamos deixar o Franklin lá. Vamos ver se ele tá ali vivo, né? Vai que ele morreu. Ele pulou na água desesperado... Na onda começou a levar ele embora Ah, vou pousar aqui, mano vou Pousar aqui, ó Ó, oh, aqui dá pra gente pousar Soltar essa boia é, salva vidas Solta Eita Peraí, peraí, peraí, peraí, piloto Tá louco Vamos pousar aqui. Boa. Aí, o piloto. Herói. Caraca, conseguiu pegar a boia sem bater na água, hein, mano. O cara é épico. Bom, galera, e aqui tá o nosso o querido Franklin. Foi salvo aí, cara. Nossa, mano. Será que dá pra sair daqui? Aí, Olha, dá um ligo nessa boia. Não, não, não é pra entrar, não. Parece que gostou da boia. Sai daí, sai daí, sai daí. Bom, como vocês podem ver, aquele tremor foi um ter foi um tsunami. Mas nós conseguimos ser salvos por, por essa boia que salva vidas. Provavelmente ali, o piloto tá ali e vai lá é... pegar mais pessoas, ajudar mais pessoas. Que deve estar nessa situação aí complicada. Esse vídeo foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo de tsunami. Dessa vez, uma visão diferenciada dos outros vídeos. pegando mais ou menos, mostrando para vocês a parte de cima. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Me segue nas redes sociais que estão na descrição. Até o próximo vídeo. Fui!